As plantas aqui na Terra, elas têm uma missão. E a missão das plantas é nos, nos ensinar a amar. O verde é a cor mais presente na natureza, é a cor predominante. O verde tem o mesmo comprimento de onda da retina. A retina, o comprimento de onda dela, é o mesmo comprimento de onda da cor verde. Então a gente reconhece o verde primeiro. Podem colocar uma cartela com bilhões de cores na tua frente. A primeira que você vai reconhecer é o verde. E o verde também está associado ao quarto chakra, ao equilíbrio, ao chakra cardíaco. E também a palavra verdade, né? Então, a palavra verdade, ela tem origem no verde. Então, a gente fala de verde da verdade. E aí, Jesus solta aquela frase, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, é a verdade do coração... É a verdade do amor, é a verdade que está no verde. E o quarto chakra, ele simboliza o equilíbrio. E a natureza sabe se equilibrar, né? Um ecossistema é a coisa mais linda de se ver, porque ele sempre vai encontrar uma forma de se ajustar, de encontrar cura, de encontrar equilíbrio dentro dele mesmo. Então, as plantas, elas nos dão exemplo de equilíbrio, exemplo de cura exemplo de amor e quando a gente se conecta com o reino vegetal, com o reino da natureza, a gente encontra mais equilíbrio, a gente encontra mais amor, a gente encontra mais cura também. Então as plantas têm essa missão de nos acalmar, de nos ensinar o amor, de nos ensinar a verdade e de manter todo o ecossistema em equilíbrio. E aí, gente profunda, tudo bem com você?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 uma pessoa que não tem nenhuma planta no seu apartamento, que fica na rua mais movimentada de São Paulo. E ela mora lá, naquele apartamento, é um executivo que trabalha em escritório, que vive sob pressão, tomando muitas decisões, e essa pessoa não tem nenhuma planta dentro do, do lugar que ela mora, dentro do trabalho dela, ela só convive com linhas retas, que são as linhas dos prédios, a linha do asfalto, Cor cinza, muita cor cinza né, na vida dela. Preto, cinza. Que estado de humor que essa pessoa teria? Aí vamos pegar uma outra pessoa que mora num sítio, que tem uma vida mais caseira, talvez ela trabalhe de casa, né? E ela convive com os animais, ela convive com as plantas, ela tem uma horta, ela planta. Ela precisa esperar o tempo das coisas crescerem. Ela precisa esperar o tempo das coisas se manifestarem. Então, imagina o estado de humor de uma pessoa do campo e o estado de humor de uma pessoa da cidade. Quem será que é mais tranquilo? Quem será que é menos estressado? Quem será que é mais conectado com a sua própria energia? Quem será que tem mais chance de ficar doente? Então, quero que vocês respondam aí nos comentários. O que, que vocês acham? Lembrando que isso não é uma regra, né? Tem gente do campo estressada, tem gente da cidade também que pode ser zen. Então, é só perguntando para vocês o que, que vocês acham que acontece na maioria das vezes, né? Com uma pessoa da cidade. Será que ele é o mais estressado? Com certeza a pessoa da cidade é mais estressada. Por quê? Porque ela está distante da natureza ela está distante do seu habitat natural, ela está distante de si mesmo. Então, quando a gente está no meio da natureza, a gente se sente em casa, a gente fica feliz. É, o ser humano é um bicho do mato, eu costumo dizer que a gente é um bicho do mato. Só que a gente saiu do mato, a gente foi para a cidade e a gente começou a se empilhar nos prédios, um em cima do outro, imagina aqueles campos de energia tudo enfileirado, assim, um em cima do outro. Né, morar em, em apartamento, assim, eu já morei né, em apartamento sete anos e eu morava no último andar, então pelo menos energias de cima eu não sentia chegando. Mas as de baixo vinham com tudo, né? Porque o último andar pega toda a carga. Então, esses fluxos de energia todos misturados dentro do mesmo prédio uh, se afetam, um afeta o outro. Então, se tem um vizinho que não está bem, a energia dele só acaba te afetando de algum jeito, né? E aí, a pessoa que vive no campo, no meio das plantas, ela é naturalmente mais tranquila. Tem menos campos de energia ali, interferindo com ela. Então, mesmo que ela more numa casa com bastante gente, ela tem um campo pra ir, ela tem um mato pra ir, ela tem cachorro pra brincar, né? Então, ela se envolve com coisas que tem mais a ver com a essência dela. Então, por mais que uma pessoa diga... Não, mas eu sou estressado mesmo, eu sou agitada eu nasci pra trabalhar... Em, em lugares urbanos e eu nunca me adaptaria no campo. Isso é o que a pessoa fala, mas daqui a pouco ela vai para o campo e não quer nunca mais sair dali, né? porque encontra finalmente a paz, a tranquilidade que ela buscava. Então, é isso que a gente busca com a fita energética, é levar esse tipo de energia né, para as pessoas, fazer com que as pessoas se reconectem com a sua essência, com o seu estado natural, com o seu jeito de ser natural. Porque ninguém nasce de terno. <risos> Imagina se a criança nascesse, já sair do hospital com terno, né? Uh, ninguém nasce de terno, né? de sapato de, de couro e carregando uma pasta. Ninguém nasce assim. É uma decisão que a pessoa tomou para a vida dela. E a gente precisa equilibrar isso. Não tem nada de errado você morar em apartamento, não tem nada de errado você trabalhar na Avenida Paulista, não tem nada de errado. Mas no fim de semana você precisa encontrar um mato para ir. Sabe, nas horas de folga você precisa colocar o pé na terra, o pé na grama. Então, é muito importante tirar um tempo para ficar junto com a natureza ou então ter plantas em casa. Por menor que seja o seu espaço, né, o quarto que você dorme, o lugar onde você está, sempre dá para ter uma plantinha. Sempre dá para ter um vasinho com alguma plantinha em casa, uma hortinha, alguma coisa dá para fazer, ok? Então... O ser humano perde muita energia durante todo o dia. É, às vezes você acorda, você se veste bem bonito e vai tomar café e derrama na roupa. E é uma roupa assim, ó, que deu trabalho, era uma camisa cheia de botão para botuar. aí botou para dentro da calça, botou o cinto. Pior, né? Quando vira na calça, daí tem que tirar o sapato, você tem que botar outra, e você já fica pé da vida, já fica de mau humor com aquela coisa, já perdeu energia. Aí você tenta trocar de roupa lá, demora, acaba se atrasando, perde a condução que você ia pegar, né? precisa resolver de um outro jeito, já chega no trabalho estressado porque não deu certo, aí um colega já te olha atravessado, você já não gosta, já começa a discutir. Então são coisas que vão acontecendo ao longo do dia. Você recebe um áudio e se estressa, você recebe uma ligação e fica mal, então, são coisas que vão gastando a sua reserva energética, o seu estoque de energia. Então, a gente perde muita energia com a nossa rotina, né? E, às vezes, você planeja um monte de coisa para o seu dia e, quando chega meio-dia, você não tem mais força, nem para levantar da cadeira. Não tem força para nada, porque perdeu muita energia. Quando você decide colocar as plantas na sua vida, as plantas são emissárias celestes, as plantas são um pedaço de Deus né Deus o grande criador nosso grande pai criador de tudo ele olhou para baixo e disse nossa se eu não colocar uh, alguns seres especiais para ajudar esses humanos aí eles nunca vão evoluir então eu preciso lançar a mão dos meus melhores emissários dos meus melhores anjos esses anjos verdes lá na terra para poder ajudar eles a evoluir né Os, ajudar o júnior pré-mirim, imagina né, júnior pré-mirim, é o que nós somos, né, estamos evoluindo, estamos crescendo, então com as plantas fica mais fácil de crescer, de se desenvolver, com as plantas fica mais fácil de se aceitar, com as plantas a nossa autoestima se eleva, com as plantas a gente entende melhor a nossa essência, as plantas são amigas, eu vejo elas como amigas.